Eu sou João. E, e a única, digamos, a, a noite, para além da noite de Natal, a noite que sempre mexeu comigo, desde, foi, foi a noite de São João. Eu tinha um avô, o avô materno também era João, e gostava destas coisas. O avô materno gostava destas coisas, portanto, eu fui sempre um bocado habituado a. O Senhor. Um belo dia é lembrei-me capaz de fazer uma cascata na companhia. Uhum. É. Lembrei-me, é o Abel. Abel, se não fizesse uma cascata e tal. necessário, que é na cabeça. Começava a na Aqui é? não que é? Não Não Sem por isso. Fui eu que fiz o Pureto, fui eu que fiz o Forte de São João, o. Um... Sim. O. Um... Mais. Este ano, este ano, comecei a trabalhar para. É e hum? casas. Eu as casas. devia estar aqui. E é o homem dos bonecos, dourada, é que devia estar aqui. Pois é. Foi despirou. Mas não está. É que nem I'm going to go ahead and see some of Essa é que tem lá, mas não. Ué, eu não saí daqui, calma. <risos> não <risos> é o pano, é o pau. Paulo, Paulo, o pano, o pau. O papo? Isto sempre assim, assim eu, é sempre com outras. É o papo com a ilha. Não é o sepisto. Eu na mão. Sim. É, pois, eu já vi. Não sei aonde quanto. sim, É, solta direito. O vai ser para aqui assim, não é? Diz que eu peguei pela sua. Agora, como ela está para aqui e a cara está lá para trás? Já vem. A assim, cidade reforça o que se ama todo. -se, -se, -se. se ela se baixa aqui, se ela verga aqui, ela vai assim. Mas eu mesmo que me puse um pouco. Onde é que foram buscar está... essas pedras? Onde é que está? Oh, é pai, eu não, não sabe. É, eu de passo passo. Passo. é de uns passo anos passo passo para os outros. É de uns anos para os outros. Assim... Onde é que tu disse que tens um... Está tens ali, aonde? naquele... naquele... naquele... naquele... Mas é este. Mas este tem os dos é. dois lados. Mas assim são melhores. Dois, dois, dois, então se calhar é devemos deixar os dos é dois lados para as escadas. Isto é para podermos. É para podermos... Estou farta de aprofissar. Este só tem ali. Este tem dos dois lados. Por isso pode ser para o lado ou para o outro. Ah, e agora? Este é ao menos um segundo Espera aí, tem calma. Para não, não é para ver, este gajo, só tem furos atrás. Fundo. Até o santo vai é cair. Este... Olha, já sei. Opa. E vai. É. Se o João quiser tirar, está tudo colado. É. Não. Vai colar apenas os que estão a cair. Os não não caem as coisas de estar a colar, senão, pois, é. ah, se não é? Olha agora que Agora tem que ficar aí. Não há problema, é então, assim. É que não sei, não. Não sei. E agora quero... Quais? É? É. Não Só mais? Não é um anjinho. Esse é do é o people, trabalho <-nice> like, um, é uh, uh, uh, no vai fazer por Agora, agora é o.. É? Agora é o São João. Começaste por trás, é sempre mais fácil. Olha é o João, depois cresceu. O alto está muito seguro. Porque agora temos que pôr aí o São João. Agora é o São João, não há mais nenhum homem aqui no meio. Não, já tens o anjinho e o coisa. Agora o João. Tu não tinhas o tenho em pedrado, sim, é aqui. Mas se vais falar empoderado, então é que a gente não se já está a difícil. Eles foram todos aos poucos antes. Mas há mais. Há mais, há mais. Está, está, Está aqui. tu queres-me empoderar. Põe, aproveita e põe debaixo da igreja. Igreja? E ali embaixo tem que ser rebondos, não fica bem assim hum. Hum. Ah, boa não. Vem, vem, vem, vem, vem. A abogou a francinha. Era uma coisa como isso, de lá se esconderam. É só, o que é comer-se? Filetes de pescado. Não, é de tamboril. Ora, deste bolizinho lá, ninguém por nós. Por aí. Gotes! Gotes! Olha, eu um, eu vou aí. Que é? Vamos tirar estes para aqui. lá, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, é ele vai, vai vai, ele vai Liga ah, lá, liga! Para, onde? para, onde? para, onde? Já, está para reiras, a fazer as reinas com o Manuel? Olha, não esqueça de depois para aí, não dá. Tá? Aqui tem é aqui, é é já não é porque, não E não para Não faz uma grande volta. Não, faz Já está, já lá está. Esta ainda vai é E daqui a vamos desligar. isso aí mas... vai ter te dizer... que ir daqui. agora não. De prender a mangueira ano passado... É, é, é que se calhar, este ano vai ter que fazer é do outro lado. Ah, não sei. Se calhar. É Ai, olha cá tudo. Quais são agora não é alfinete é de é um outro, é t -u t -u t -u. Sem os como é que eu vou entender isso? o no peixe, o E E Estou ver o diágono. Isso? Isso. É. Não, não. Estou o a, ver no não vou ver está a coisa? Não, não, não. É daqui, olha. É da torneira? É daqui. Olha. É daqui. Só se aquela Até uma até aí Ah! Um oh. Que eu tinha ali, eu sabia. Graças a Deus. Não sei se são pouquinhos. Não, informação. não, são suficiente, Muito obrigada. <risos> Ai, Jesus. Se é mesmo ser mesmo, a paciência ao o seu. depois no lado, já do que É. do É. É. É. É. É. A É. O que para vir cá para baixo? É? Um ano com. Um, um, sabes que é que não há nenhum? Porque você deve, estar em, deve estar noutro <coughs> boneco, <coughs> noutro andor. Okay. Pois é, mas é que os outros não estão, fica para a frente, ao okay. óbvio. Mas deixe-me de pôr essa coisinha que está aí para trás para a frente. falta o um anjinho e falta mais aqueles gajos. O anjinho é agora. Está a bater. E para por lado da mangueira. Sim, Ei, ei, a para Ah, está A seguir. Está. Daí eu não se fora. Não, é da vai ter preciso mais precos? Não, se calhar vai ser preciso. Eu não gostei de estourar, mas está bem. está bem. E ainda faltam um dois morpões com os... Faltam, tá. está. É o João. Isto está... está inclinado. Está inclinado, está... está. Estamos a ver ali, vais a cansar-se. E agora ao fim aparece e ele é que é o milagreiro. Ele só é o milagreiro, sabes? Não. Não. Tens que pôr daquela fita ou... As tantas boas lá para Onde é, é, é Anda de... para cá para lá bom. e bate aqui na. E seca e isto podia ser feito com este material. Um. Ah, mesmo. está preso. oh! oh. Mais pregos, a mosca, Não, Não consegues por aqui um alguma luz? É. Já vi e já, já disse que estavam fantásticos. Ora vamos lá ver. O oh, peixoto dos pregos. É. Já vai com Não não é mais? Não, não são mais... Não, eu não, mais. Não, não, os não Não, Não, e já não tem este bocadinho. Mas, é que Não tem nada, é? nada. Então, Agora é musgos, não é? É e El João, vê se decidir o que é que faz para. Acho que fazes bem. Muito bem mesmo. É assim. Muito bem. Há em pedrinhas pequeninas, não é? Está tudo dentro das bacias. Agora isto aqui é assim, se não vai A gente está mais assim assim, Já não cai. Eu ponto, eu ponto por aqui. Isto tá aqui assim. Pode desguardar-vos aqui. Acabar de uma caixa alta. Não, não é isso, mas é aí, é nessa posição. Aqui, vai, aqui à frente leva o. o forte. Ou se calhar o um forte vai e vamos ouvir ela aqui assim. Vamos pôr este outro círculo. Aqui vai-se. não é razão porque já foi apanhada mais que uma vez atrás da igreja. Pronto, é. oh, depois o carro depois cai mais ali a moinho, depois, depois do Depois o jardim, pá. Pai, Mas há mais, eu penso que há mais. É só dois. Só há só, o... do... só, do só, de certeza. não a depois com qualquer dia já Acho que, eu, que é. eu acho que sim. sim. Qualquer dia paga-se imposto. Sai de cena porque não é de é. é. é. é. cena. É E só fica para aquela. Pois, é por isso que eu digo, se se, se, se pudesse. Não é? é então fura-se. Eles podem-se furar. Desliga-se então. Por aí, por aí. É, não é preciso desligar. É, Tira-se as casa Tira-se as casas e... Fura-se aqui. Não é? Vou... Vamos a espelhar. Não tenho é a não Vamos andar a espelhar. Se quiser pôr a lâmpada mais para... Eu vou pegar o farol. aí, não O farol para Não sei se isto não irá aquecer. Não é preciso, né? não é? Preciso. É a mais bonito que aquele? Não, não, bem, é mais rústico. isso é mais é tipo. te dizer que aquilo é um clássico. parou até peço um calhau. Aquilo é um clássico. Acho que não conhece a história do Penso, tem que ah, um que, é que Ah, eu faço-lhes uma matrícula no o Vou fazer verde aqui. E depois por baixo, pego aqui. E aqui isto vai ficar nesta cor? Não? Pode ficar por e eu vou por. deixa Vamos ver Olha o braço Olha Não é preciso Espera, filho. Não é isso, estou bom. Ainda podes pôr mais para cá, não? Vira ao contrário por causa do frio. Mas vai ter mesmo de ficar na pontinha, exato. Exatamente. Já não gema fica. Se a pontinha chegar à beira-rinha na mesma altura. Não está importante. Isto assim. Ainda vai ser tapado. Agora, aí eu vou pôr uma casa. E, por favor, tapar as escadas. O que é? favor. Uma casa. não mas essa tem uma. Mas eu me cambiei. Para ver se é um cambiei, isso está cá fora. E fora? Não. Ah, é, é, está aí, é lá. Não te preocupes, só quando eu recebo, não sei que a gente vai pôr o problema. Sí -me a veste. Aqui Temos aqui a regra do É este? Exatamente. O que é que está a andar? Um dos preços para ali. Isso. Limpa o paninho. Olha lá. Está aí, olha o que está a andar. O gajo a limpar e tudo. Ah, Este foi agora. Foi que, que eu Não me lembro deste. Bem, não, este é novo. Este é novo. Mostra com um okay. que estava a se este tem a mulher a limpar o coisa e tudo, já viste? <risos> <risos> Saímos de Bela ah, desde as nove da noite até às, <risos> às <risos> seis <risos> da <mãe>. ah? <risos> Mais cedo, começámos às cinco horas. <risos> Foram quase... Do... Foi mais de 12 horas. Não foi, João. Estava, estava, estava a ficar a está... dia, já quando saímos daqui. É, eu estava a estar na viadora. Eu ligado para os e tudo. Dizia não há aí. João. Como é que vamos marcar isto para cortar? Tem que ser furado para a gente realizar. Custa menos com a pleca deca, quer dizer que é com bateria? Não, porque Pronto. a pleca deca vai furar a... Uh, não, não, fora for com aquela com fininha, faz... <coughs> é mais fácil porque não... É. agora, é assim, mas quando, agora, nós vamos pousar... Mas depois, depois, depois, depois, depois, depois, depois, já peguei, dá para a mira assim. oh, tu... mas não é isso, mas agora, tu virás <coughs> aqui, aqui, Se ver lá apoiado, melhor. Se ver me lá apoiado, melhor. Agora, Por isso é que eu digo com o black and black fora tudo. o problema é esse. Espera aí, espera aí. Acerta o aqui. Pronto, não, não, não, não Mas tu que ah, Ficas aqui. Fora. Se pegares a quioba, já, não, não. Estás, já estás, aqui. Para lá. Para aqui, não está bem nem de que venha um um tal... tá. é. o tropicano o é, para... este... não dá vamos lá vamos lá vamos lá lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos para. vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos Então, a rua passa lá atrás. O chá leve em prática. Exatamente. Este vem para aqui. Ah, Vamos pôr o esquema aquele ali atrás. O, o... Ali atrás então... no não, fica aqui. Ali atrás. Então... Sim, não é. Porque mas eles podem responder. Mas temos. Não, mas é isto que está decidido. É, sim. Aí também temos um bocado. Eu não sei como é que vou tirar o que vou fazer aqui no trabalho. E a rua tem este comprimento todo? Tem, tem. Ele acompanha é o jardim. Não é mais para cá, é Apenas de cortar maior. Portanto, a ouvido pode ser assim. Pois? Não dá. É. Vêes? Estive por trás. que cortar. Não do lado. Não, não, claro, João. Encosta atrás. Encosta atrás. Mas sem a ver. Ah, eu foi conheço, atrás Espera aí. vai que que não vai isso é uma coisa verde. Não, porque vamos pôr um mas é ficar atrás do né? livro. Ah, é, tá que Estás a entender? Não, preciso chega! Tá. Hum. Acho que é demais. Vai passar da porta, é isso? Pega vou. Não é, ouve, a obriga, mas se não, o eu já fizeste é, aquela é é obrigação... Claro, não é? é? Que é melhor do portal. É que até fica engraçado para lá depois Estás a ver a, depois, depois, depois, depois, assim. a taverna ali, é Isto vai ficar no é que ele, ele está a pensar porque, eu não é que se Isto agora vai ficar assim, ó. É Pois, não, é, assim. é. Isto agora vai ficar assim. Aqui. Isto já, se... ah, já se... ficou separado. Mas vai -se por depois vais mas pode... ali no meio, e vai ser que são os fios. Mas vou pôr um bocado de água por cima uh, desta de... uh... coisa que a gente tem para aqui. O, o musgo, o musgo. Pois, até para os fios. Mas não tem problema nenhum, não? Hã? É. É? Não queríamos Vai sim? É não sabia qual deles é que andava a apontar os outros. Ela estava a Ela tem ali a placa a corte ao longe. Olá, lá, agora aqui uma placa assim. Está a forte. para um olho. Todos os anos há sempre quem É, é. Mas, bonecos, é, é. é, é? é tuado? É. Não tem medo, tá? tá? tá? ah. tá? Olha tem olha Olha o olha Olha Olha das manjeriqueiras. põe para aqui fora. Opa! Na rua! E, e, e, Umas malas já! Foi um péssimo dentro do não, oh, não, em, não, E mesmo não, no meio oh, da rua, que não há, nessa altura não havia carros ainda. Eu ponho de assim. Eu ponho nas beiras onde tem, onde tem a rua levantada. Que é ah, para, de, para, de, que é para de, separar a rua. Olha, faz um, falta um pau aí é este. É o pescador? É o Aníbal? O pescador não é para aí. Olha, isto para ti, já se pode pôr? Era isto, tem dourado por aquele endereitinho de profissões e por não sei quem, sei não que. é sei o que vai. Bem o mesquinho te misturou tudo, olha. <risos> <risos> Qualquer coisa, olha. <risos> olha, dois polícias, põe-lhe a entrada da porta, olha, as polícias. Isso. Caralho. Porta de armas. Quer é, dizer, ninguém entra para... <risos> ninguém entra para a festa. Nada. Cuidado. O Mosquita diz que é o homem que tem um peixe na mão e é o incenso, <risos> <risos> põe-te a pau. Por a furada não é? Por lá, a furada por e de a dentada. Por-se lá, por essa casa do foco um, bobo, um, bobo, um bobo. Mas João, os, os pescadores, queres para aí? esta proporção para meio laranja no jato? Está ser um cancão. Está cheio? Está cheio? Está por aqui. Mara? Sim, sim, sim. sim. Oh, se for preciso, cerram-se um bocado. Quer para lenha? Aqui eu sei que está Apanhar o, o cureto assim direitinho. A oh, cola. Por é que se tem que pôr lá mosquito, isto está para lá de vez. Está para lá, não? Não chega, sim. Puxa para думar. lá. Peraí que tens Puxa para lá aquela. Puxa a bomba para lá. Puxa-se a bomba para lá. Sim. Não, não mexe mesmo. É verdade. O João quer as eras. Pá. Estava a me esquecer das eras. Toma mal, Segura tudo. Tu é que merece ficar na fotografia. Já viste, Como é que é? Já viste, ó Está no chão. Vamos ficar ali as ligações que As já estão prontos. Tem que Estou a dizer que esse outro foi feito com muito bom. Fogo, É <coughs> É muito pequeno. Essa chapa não é gosta. Pode. Agora tem que o que é? O cotovelo no pulso aqui e o dedo. Olha, mas falta-lhe uma mão. Aqui, é, é, é que segura isto. E as Esta também, não é? Ana, eu faço uma bala. Eu Estou ia para o preto ali com aqueles bonecos. Por acaso não soube saia que azul. Mas aqueles bonecos não têm um buraco para os conosco. E não é. cabem, são maiores. Para é ah, O ah, é E fizemos a primeira cascada. Entretanto, o Dourado, que também é um homem do Porto, quando, quando começou a ver isto, é pá. Pô, então isto vamos fazendo e tal. Na primeira, não claro recordo que não tínhamos os, os edifícios que havia, eram os edifícios que há, há a ver, claro, são, são as igrejas, uhum. os molinos e tal, uhum. então, Passamos por um ano, e depois no ano a seguir já fizemos maior, e depois era engraçado se a gente ainda fizesse maior, e há um... Talvez a terceira, quarta cascata, o Dourado lembra-se... Opá, podemos escrever no... no, uhum. no e, para o nosso espanto, penso que a primeira vez que concupamos, tivemos logo uma, uma menção rosa. É. Sabe? claro, o concurso da Câmara. Se armes, é? Estamos, mas nunca, nunca conflito de ganhar. Dizer, se ganhar, ganhar. não ganhar, claro. ela está feita. a cascata portanto a cascata é o, é o recriado numa numa para mim é o recriado numa uma tradição é, para dizer a alguém que nunca viu olha, é é para uns bonequinhos no, no, que representam várias figuras no, no local que, que seja bonito que, em princípio, é verde, como é a nossa terra a nossa terra é muito uhum. Por isso é que eu não lhe posso dizer como é que ela é, pode ser. Porque o que pode ser abrir para mim... Na sua opinião. Pois, na minha opinião... E assim uma boa questão. É, não tem de ter bonecos a mexer. Não tem de ter. É, deve ter. Deve ter as figuras principais. Aquilo que nós entendemos por figuras que não podem faltar. Como, por exemplo? São João, uhum. Cagão, Leiteira. Soldado, os bailarinhos, <coughs> os bailarinhos, o par, não, não necessariamente, são necessariamente, e os, os carneirinhos, dois pescadores, e um pescador, deve haver um pescador, deve haver água. Tem, deve ter água, deve ter. A cascata para mim deve ter sempre água. E deve ser o mais verde possível. Né? E que dê alguma, que, que, nos, que, nos, que, nos de, que nos transmita, eu acho que nos transmite para. Eu, eu por ser franco eu, eu iniciava, por exemplo, falar sobre sobre, sobre São João. Há um CD que eu não sei onde é que eu tenho. Não sei se foi lançado pelo Jornal de Notícias, aqui há uns anos, que era umas músico uma, de São João. E eu, na altura do São João, eu punha aqui no meu carro, e acredito que não é arrepiado e ficar lá vez aqui comigo. É o um prazer de fazer. É o um prazer de fazer uma coisa que a gente gosta, que nos traz, que nos traz alguma repelação, de certeza. Então,